Fallen e Imperial finalmente campeões. E eu sei que o Fallen não foi campeão sozinho. O time também tem Cello, Jota, Vini, Bolts e o Coach Mas o Fallen, rapaziada, merecia há muito tempo esse título de notoriedade pela Imperial. Seu último título importante aconteceu em maio de 2021, quando ainda jogava pela Liquid. Ou seja, fazem quase dois anos. Hoje finalmente aconteceu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, Imperial campeã da Blast Premier Spring Showdown 2023 Américas. Um torneio pequeno. Ok, mesmo assim, não foi tão fácil A Imperial teve que passar por times como uma Complex EG, e na final enfrentou A Pain, que pra chegar à final Ganhou da Liquid, ou seja Não foi uma parada tão fácil assim, e o que aconteceu nessa final Vocês irão assistir agora é no... oh, oh, Vini Hoje me mandaram uma mensagem que eu já vou falar Consegue duas kills aqui já O time da Imperial botou medo, velho Botou medo, ó, foi estranho Tem jogador que já, olha aí Olha a 5 7 aí. 3x2. Olha ah, o meu É seco. Nossa, eu falei ainda. Que eco seco secola?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 o uh, Imperial e Pengame, Imperial é Brasil e vem de voltar lá voltá-la J Vi nele falem o yeah! hey! Brasil! Brasil! Brasil J já pega a primeira a segunda kill tem um o Nex no bombe, uma bala, já jota tá, três kills para ele. Enquanto isso a Pengame vende biguzeira, Nex, Skulls, Radiação e se faz se. Brasil, Brasil e Brasil. Brasil, Brasil, Brasil é bom demais, né? Brasil é bom demais. A tá de volta, Olha. E vão guardar, hein? Vão guardar, velho. Imperial aí, né? Pique da Imperial. Oh. É, o Hardzão. Um de HP, né? Um de HP. Ficou ali, vai sair o j se pá, vai morrer. Vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer. Ah, caramba, o Hardzão morreu lá morreu. na biblioteca, mano. Um de HP, né? O mapa do inferno começou da melhor maneira possível para a Imperial. Eles conseguiram abrir 5x0. É... Calma lá. Calma lá, já segurou o começo aí, alucinante do time da Imperial, velho. É um jogo aqui que, mano, eu não faço ideia quem vai ganhar. Eu ousei dizer que é 51% PEN, 49% Imperial, tá ligado, velho? Se eu tivesse que dar uma... É, sempre quando esses dois times se encontram aí, é jogo jogado e pegado, é... né? Mas hoje, no momento, eu sinto uma... No pré-jogo aí, uma... Favoritismo maior pro Pen Não é? Eu pelo, tá, pelo 66-33 Pen. Que? 66-33? É, no sentido de a cada três séries o Pen ganharia duas e o Imperial ganharia uma. Ah. Mas ainda assim, né, velho? Final é final, Brasil é. contra Brasil, é, é pegado. Né? Zeb vai guardar a W? A Pain reagiu, conseguiu fazer seis pontos, enquanto a Imperial já tinha oito. E assim foi o último round do primeiro Ralph. Não, mas é, é verdade, o plano. O erro do plano é não contratar cinco AWP logo de uma vez, velho. Ué? Direto é dois, três, cinco logo. Que buceira! Aí, e aí o Ralph. Vai ficar 8 a 7. Placar mais equilibrado possível, velho. 8 para um time, 7 para outro time. Jota, beitou, toma, toma, toma, toma. Toma, toma. Vini, economiza um pouco, toma. Toma. Cara, ele ainda tem 15 balas. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ele ainda tem 7 balas. Não acaba as balas. Dá pra ele matar os dois ainda, ó. Toma, toma, toma, toma. Ele ainda tem duas balas. Deu o reload. E tá chegando outro de Dual Bereta. <risos> 9x7. A, a Imperial ganhou o pistol, ganhou o forçado. Chegou no 13 o ponto com 4 pontos de vantagem da Pen. Mas aí o jogo começou a apertar. Eles até conseguiram o 15 ponto. É no... oh, oh. Vini? Hoje me mandaram uma mensagem que eu já vou falar. Consegue? duas kills aqui já o time da Imperial. Botou medo, velho. Botou medo, ó. Esse choque dá medo, velho. E tem 5-7, isso aqui ficou estranho. Tem jogador que já. Olha aí! Olha a 5 aí! 3x2, Olha meu, meu amigo. É, seco. Seco, sequinho. Se tem Brasil no server, tem. Eco seco perdido. Mas a partir daí, a PEN cresceu no jogo. E quando nem o Gaules estava mais acreditando. É difícil. Nem o minion, é, um é, é. É tipo, isso, tipo peito, isso, é, tipo isso. Tipo isso. Cara, tipo ah, isso. É, é difícil fazer isso até contra a bot, Tigrão. Então, 16 a 0 16 a 0 Tirou as armas todas do Tirou. aqui, hein, velho? Vamos proter, velho. Vamos proter. 15 a 14 a Imperial só com uma M41S ali na mão do Boltz. O que esperar desse round? Bem, é melhor ao invés de falar eu mostrar para vocês. 4 da Imperial aí no bombe A, velho. E tá girando. C4 ainda tá lá no caminho de rato, ó. O Bigu pegou a C4, parece que tá caminhando pro Bombe B, que só tem uma Boltalha. Aparentemente, ah, já tá voltando o Bigu. Isso não é bom, velho. Isso não é bom pra Pen, velho. A Pen vai cair no stack, velho. Já vem uma smoke, 33 segundos. Isso aqui deu ruim pra Pen. velho. Opa, vai voltando. Vai voltando. É esse duelo. É, ó. Nossa, será que o Boltz vai tomar? Ué, 20 segundos. O Bigu tá com a bomba parada no caminho do rato ainda. 16 segundos. Vai ser no drama. Vai ser no coração. Olha o. Est... Mano, não tem como plantar. O oh, tem. Olha lá. Não tem. Acabou, acabou. Isso é Brasil, rapaziada. Isso é Brasil. Meu Deus. Dobrou o Boltz vivo com três. Poxa, esse Face tá quebrando. Zef. É, já foi o Jota. Nossa, essa dual bereta. <risos> Fallen pegou a dual bereta. Mostrou claramente que ele não tem intimidade com a dual Beretta, velho. Ficou lá da base. Homem de tipo. caráter, velho. Caralho, aí. Mano, <risos> ele ficou da base de dual Beretta, velho. É foda. A dual Beretta é coladine. 1x0, velho. 1x0 pra Pen. A miragem não começou fácil para o time da Imperial. A Pen abriu 5x0. Não tem kit, já era pro Thiago. Demorou. Aqui é Zev. É. Muito bem jogado, velho. Mano, 1x3, um velho. 1x3. Um Tem o Hardzão, veio seco ali, né? Um... Eita, Olha. eita! Hardzão! Fallen! Oh, Nossa, o Scusa acabou matando o cego, ele viu o Fallen antes de ficar cego. Tem o Lurker Biguzeira saindo do rato. A Gaming bota a Imperial na roda, velho. E aí abriu. Bombear é da Pen. C4 já tá vindo ali, né, com, com o Zev, Biguzera Skull 5x0 pegando fogo aí, a Pengame embrasada. Mas logo o Imperial cresceu, conseguiu equilibrar o jogo. Caramba, Biguzeira deve ter falado, acelera aí que aqui ferrou, né? Acelera aí que aqui... Caramba, Radzão, totalmente cego, mano. Zev X4. E aí, nem viu. Imperial 1, Pen 5. Jota, segunda kill já. Veio a flash do Vini. Nossa, ele pegou a Galhar. Vai pro terceiro? Quer dizer, vai pro quarto, né? O Zev ali parou a matança do Jota. Aí, Cello. Boa, a Imperial aqui, cara. Conseguiu quebrar o time da PEN. O Boltz não faz ideia do Zev. Olha lá. O Zev passou ali. Fallen. Boltz. Duas kills pra Imperial. Ah, se é eco você é eco tem Bolts né velho Imperial 3 pengame 5 o tá coladinho Ó, o Jota tem que chamar para ele Nossa olha a galera que ele deixou Nossa e ele sabe né o pessoal ficou meio que surdo na gaia ele pôde correr e reposicionar e aí vai guardar velho acabou de segurar aí na base da da Smoke na base aí das utilitárias o time da Imperial fez um excelente uso aí, gênio, né? Mesmo assim, a PEN saiu em vantagem no primeiro half, 8x7, mas de CT, de CT, rapaziada. Eu não vou falar, assistam. Baixa. E minha, pode esperar, a sua hora vai chegar. Caiu o hardzão, tinha caído o Nex. B é da Imperial aqui não vai ter muito o que fazer, já vai ali, né, o, o Zev vai batendo em retirada, tem os três, os três tem colete um, né, é entrada, bombe B, Boltalha, oh, ele viu, acabou que o Vini levou o hardzão, o Bolt saiu voando pelo bombe, olha, A5, 7, o que faz, Fallen pegou talvez aqui o do round era... Famas contra Mac 10. O Fallen deu HS. A importância aí, né? Do colete 2. O Zev só tinha um colete 1, mesma coisa do Biguzeira. 18 round. Imperial 9 PEN. 8. 10 Imperial. 8 PEN. Agora vem Armado Full. O Fallen não, não usa, né? O pulo do. do a caída do golpes, né? Oh. Fallen. Ele usa bala. Molotov na caixa do Boltz aí pra cima do Zev. Bigu, Biguzin, amigo. Ele tinha ali a flash, né? Mas o cello aparentemente não tava cego. Vai entrando 5 jogadores. C4 vai ser levantada, Nex. Olha o Fallen, cara. Olha o Fallen. Já foi o Hardzão também. É só o Zev. Ai, ai, ai. Zev vem. Vem. Vem. Já fechou. É. Azedou pro pé aqui. Azedou. 11 x 8 rapaziada. Nossa, tá, travou. O Vini travou, né? O Vini não sabe onde ele tá, ó. Ele não... consegue aqui, ó. O Vini vai, vai só esperar a Smoke passar. Como ele não sabe onde tá, lógico que sabe onde tá. chamar pra elevação. 5x2. Toma! Não tomou. É só o Scoop. E aí, caramba, é embrasado. O jogo tava 8 a 7, virou, né? Esse cara que me oferece esse pezinho, ele quer me ajudar, mas ele sempre me atrapalha. Vai ter mais um FT aí, ó. 5x5, é. velho. Aí, ó. A soft. Hum, nossa. Aí. Cuidado, Zef, É o barulho. Olha o cello. Um trator, né? O cello. O Cello, quando ele entra nesse modo trator, velho. Caralho. Olha lá. Trator adulto, velho. Será que ele vai picar? Isso? Olha o Fallen. Olha o Fallen. Velho. É, ele vai picar em cima da smoke dele ali ainda, ó. Olha o Fallen. Mano, isso daí é a pior coisa do mundo. Você não foi dar o retake e você morreu, tipo, se, a, é, away, né, velho? Tipo. Esse. O Vini, ele tá ligeiro em alguma coisa aí. Vamos ver se ele vai tá ligeiro até o final, né? O, o, o sexto sentido dele já tá dizendo para ele que ó. Oh, é, foi. O J já passou por baixo. Falling. Ah, a Five é muito boa né velho eu acho que numa trocação 5.7 qualquer arma meio que uma distância ali né na distância do do HS que a 5.7 mata. mata é meio que pau a pau né mano Vale né a Imperial ainda não perdeu um round de TR velho. pode perder esse não perdeu nenhum até agora velho. veio um paredão de smoke para lá para cá Molotov Entrou, não tinha Molotov aí na areia. O Boltz trade, mas já vem a trade do Bigu também. Bates 3. Falenzão larga a W. Vem de AK, o, o Uma bala, uma bala. Opa, opa. Olha, o Hardzão tava indo... Ouviu. E aí o Lurker do bombe oposto jogando atrasado. E o Fallen ficou preso na nilby com a C4, velho. Será que a Pen imagina isso, velho? Olha a situação. A massa tá te sacando. Oh. É. Aí agora ele vai botar a C4 no chão. O Nex. O Nex tem. O Nex. Talvez pegou aqui o que sabe. 15 a 8. Imperial 15, tem game 8. NBA, daqui a pouco vamos direto pro NBA. Zev. Ai, é 15 pontos, a Imperial não fecha, velho. Ou fecha? Não fecha. 15 a 9, 15 a 9. Se você agora, você jogar com a mente de um completo animal, Tigrão, você ganha. Um por um. É rush, rush meio, né? Isso aí, ó, olha lá. Fallen. Ó, já, aí. Não tem Ezek, não tem, mano, não tem firula. É trocação, velho. Trocação. Excuse e hardzão contra J. Vini Você tem que levar a briga pra briga de rua, Tigrão. Ó. Nossa. Não tem, tá morto, tá morto. Tomou HS e é só hardzão, torcedor da Imperial... Olha, opa, segura, segura, Vini e Jota contra Hardzão, Jota tá chegando com a C4, Hardzão já fez a leitura e acabou. A Imperial é campeã da Blast Premiere Spring Showdown 2023 Américas a Imperial vai para o evento final e é isso velho é isso o Brasil aí ganhou